Oh. Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato pau Tô tranquilo, tenho oito horas para a parede Eu tô na pura calma oh. Sabe muito bem que eu faço Improvisado, cê não atura Esse ano eu vou pro nacional E jurado segura. Ok. Mais oh. jurado que segura Olha é meu parceiro nacional você concreto tá com sede Porque ele pensa que ela é rua você tem que ficar parando tu hora na parede Você rimou com a parede E eu rimo na rua, Você tá de toca Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem um meu cotovelo tem boca ah! Tudo bem? Sabe, mano, então repara Seu cotovelo tem boca Quero ver ele encostar na minha cara ah! Sabe muito bem, meu mano, que eu animo essa plateia Seu cotovelo tem boca Mas meu coração transmite meu sincero tem é Ok, meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo Porque tá, tá, tá. A rima é pipoco. Eu não preciso te acertar com meu puto pelo Porque a minha palavra já vale o um soco. É por isso que eu faço hip hop. É batalha de rima. Aqui eu dou a Eu aprendi com a filosofia de rua. Que uma prancha encaixada vale mais que o um soco do Bronx. Tudo bem? Cala a boca, mano. Porque você só não fala. Sua palavra vale o soco. Só que eu desvio e te dou um pedala. Ah! Sai, meu mano, que eu não Pode crer, só que eu vou virar rei e eu vou na quebrada porque eu já vivo a peb Você quer pedalar? Então pedala, Robinho, depois da vitória vai pro Sama Tevis Por isso mesmo, tu já sigo aqui fazendo meu freestyle, pode fazer essa parada Só que é sobre comemoração, invoco o Neymar e o Thiago, faça pose de quebrada ah! Sabe muito bem que pra mim você é uma né Então continua fazendo sua pose de quebrada, já que quebrada você assim não é Aê, também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 Essa é a nossa diferença Você é estética, Eu sou rua, eu sou rima Por isso você tem que aprender Vou te falar que eu não tô te tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio que você não tá entendendo, meu mano Agora isso eu te explico Só que a favela também é estética Para pivete se achando bonito Quando eu não tô falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado, Mas já acredita Todo favelado é favelado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 Com eu. eu nunca julguei isso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o um bolo Mas divide a fatia oh. Ele é todo ah, ah, seu so oh, oh, oh, oh! oh, oh, oh, oh, Vamos, Samina, solta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco? Eu não entendo Essa é parada eu canto anima. Eu passo sempre rima improvisada Parece que eles por de rima Qual Qual foi, magrão? Primeiro round sem fazer um trocadilho Aê. Oh. Qual que é o que eu tenho que fazer hey. Qual que é isso, não é R.A.P Você oh. sabe mas não de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar minha carreira hey.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 você falou sobre sua carreira? Depois que eu matar, você começa de novo. Quando ele escuta, se ele não entende, você não reclama comigo? Liga, não fala que eu discuto que. Acabou e passa oh! uh! De oh. Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet Seus sou adolescente que curte, tinha que... Foda-se, leque. Quero saber de mais nada, porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira sua vida, se escuta um bom rap. Quando da neve, eu escutei com é rap meu mano Agora a cara se liga Sabe quanto foi, escutei com é rap? Quando o mano transformou minha vida falar, Ei! aí, sabe que agora eu tô puto é. Mas se você continuar assim, instruindo eles, a achar que uma mulher é no final das contas você vai ver qual vai ser. O Brasil vai dar tá fudido e tá pagando o pau pra grita.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 Isso não ganhou caiu... numa batalha de rap, por oh, favor! Barulho pra batalha! Toda vez que a gente entrou no Zé Mishida, ele é machista. <risos> <risos> Fala qualquer coisa pra não tá grita é paquita Você já tá ligado, sua história não é verdadeira Arrancou o seu tênis, eu te fiz na rasteira Vou sou real da poeira, se em minha bola Se você não entende, seu coco vira minha bola E adivinha, hoje vou arrancar sua mão Pendura lá na prazinha, seu coco no travessão Pra ah. ser de e conta o tempo Eu posso morrer hoje, mas se não consentimento Então, deixa eu na praça, você é detrimente na liberdade igual o tiradentes Pra você entender Que hoje eu vim pra te bater Hoje eu não vou me conter E o AJ já morreu, se fudeu Transformei no coliseu O descreveu do no Death Note E o no Death Note morreu é, ele, ele morreu, mas ele morreu Foi de desconto. você acha que me intimida Tentando colocar o rosto Aê, parceiro, o tiradentes Ele falou, tiradentes é uma quebrada Que você nunca colou. Já bonei, já ganhei a batalha Meia cinco, e eu sei que é que o verdade é o lugarito Você não entendeu que eu vim pra te explicar Ganhei um meia cinco que adivinho, a gente viu a Jota não tava lá Eu tava lá sim, tava no meia cinco x Só que você não entrou porque você foi, perdeu pra mim Você ganhou no meia cinco, não agisse na cadeia A Jota é o inferno, caiu meia meia meia Uau! Com essa rima, meia besta Se fosse basquete você não fazia meia sexta Por isso...